Fala, nação! Hoje vai fazer um vídeo aqui no canal sobre, falando sobre Eric Pulgar que estreou com a camisa do Flamengo na noite deste domingo contra o, o Botafogo. Fala também sobre o Gabigol que debochou dos Botafogueses e, e, e deu o um sinal de chororô. Vamos falar também sobre a classificação do, do Campeonato Brasileiro Flamengo. Tá ali, sete portas do Palmeiras. E é isso. Isso que eu vou falar tudo pra vocês aqui no canal. Então antes, quero que você se inscreve no canal. Deixe o like. Teu like ajuda o nosso canal. Ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera. É muito importante compartilhar pra galera, tá bom? Então vamos pro vídeo já falando sobre a estreia de Erico Pulgar pelo Flamengo. O jogador estreou na noite deste domingo... Né, no, quer dizer, no, no estádio Newton Santos Na vitória do Flamengo contra o Botafogo E aí, o jogador entrou aos 33 minutos jogador que não, não jogava aí, não, não, jogava, não fazia sua estreia desde a um mês, né? Já, já, já faz tempo, né? Mas o... o, o o Eric Pugá chegou agora, né? Esse ano, no, no Flamengo. E aí, tá pronto aí pra jogar os 90 minutos. Será que o Eric Pugá consegue jogar os 90 minutos? Até agora o Vidal não conseguiu jogar os 90 minutos. E isso porque o Vidal não joga os, os 90 minutos de, de, faz tempo já, né? De quando ele tava lá no de Milão que ele não joga os 90 minutos. É, rapaz, outros caras... Vem cedo, né? E aí, na entrada, vai ser sair o... Vai se saiu o lugar do né? O... O Vidal. Mas ele saiu muito, muito tarde, né? Já tava na reta final já. Mas é isso. O jogador tem tudo pra jogar os 90 minutos? e claro, né? Um bom jogador. Ele é muito habilidoso. Faz gol de falta. Ele já, já fez gol de falta é, lá na... Lá na Bologna, né? Que ele na Bologna. E também, é, já jogou, tá jogando aí na seleção chilena. Claro que o Chile não vai a Copa do Mundo esse ano. Né? O time não terminou ali, ali entre os seis, né? E aí, o Chile não vai. E é isso. Fala agora do Gabigol. Que rapaz, o Gabigol debochou das torcidas do Botafogo fazendo aquele sinal de chororô, é rapaz, fazendo sinal de chororô, já pensou? Olha só, o Gabigol fez aquele sinal por causa do Souza, lembra do Souza? Que jogava no Flamengo, fazia gol, ele jogou em 2007, 2008, ontem mesmo, né, ontem de ontem, sábado, ele fez uma entrevista aí com o Globo Esporte, né, e aí a gente falou sobre aquele gesto dele, aquele sinal dele sobre o chororô, né, Vinicius Júnior, Gabigol, muitos jogadores já fizeram já o sinal do Chororô, né? É, cara, é engraçado, né? Debochando aí da torcida no Botafogo. Ih, rapaz, cadê o Botafogo, hein? Cadê o Botafogo? Tá lá, na zona de, tá lá perto da zona de rebaixamento, hein? Rapaz, é. Tem que merecer mesmo, rapaz, O deboche da torcida tem que merecer mesmo o, o, o deboche né tem que merecer a torcida do Botafogo que time deles não tá jogando nada o time deles sai pata só perde que às vezes ganha tá quatro cinco jogos sem perder né que jogos sem ganhar né e o Flamengo tá mais jogos sem perder né já pensou é complicado mesmo né mas é isso é, vou lá agora do, da classificação do Campeonato Brasileiro, né, é, o, o, falar entre Flamengo e Palmeiras, vou falar entre Flamengo e Palmeiras, tá, o Flamengo tá lá, né, tá lá na, na segunda posição, porque ontem voltou a sonda de rebaixa, quer dizer, voltou a segunda posição do Campeonato, e aí, e aí, o que aconteceu? Fluminense patou contra o Palmeiras, né? E aí o Flamengo venceu ontem por 1 a 0 em cima do Botafogo. Claro que o Flamengo tem muitos jogos ainda. Né? Volta 14 jogos ainda. Hoje tem, tem, hoje tem Corinthians Internacional. E também hoje tem Corinthians Internacional Juventude. Né? E aí vai encerrar essa rodada. Mas claro, né? o Gosta é ganhando. O Internacional ganhando... Ele não ultrapassa o Flamengo. Só ultrapassa o Fluminense. O Leste Parece que... Que patou em 0x0 o Ceará. Né? E é isso. Mas... fala um negócio aqui. É, o Flamengo tem chance para ganhar o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Porque o Flamengo tem a grande chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá lá. Sete pontos... Para ser o Palmeiras, se tirar se tirar, se ganhar mais uma e o Palmeiras perder o Praga ou empate, já vai para 6 pontos, porque se perder 5 pontos, entendeu? Diminui para 5 e aí vai ficar mais perto, né? 4, quer dizer, perdão, 4 pontos, né? Mas é isso. O Flamengo está bem pertinho do Palmeiras, é claro. Palmeiras, tropeçar mais jogos hein? Flamengo assume a liderança porque tô falando isso aqui é verdade pessoal porque tipo assim o Flamengo ele tá muito perto do Palmeiras 40, 50 tá 42 mas a mais a vantagem de 7 pontos é muito grande é muito grande né Então, então o Flamengo tá sempre pensando jogos. o Dorival não vai, não quer desistir de nada De nada mesmo Não quer desistir de, de, de, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, não quer desistir nada. O time quer ir para cima, vai para cima como quer. E, e é isso, né? E é isso, gente. Então, o Flamengo, três competições pela frente, né? E é isso. O Dorival, mesmo que o time não jogou nada ontem, mas conseguiu uma vitória, entendeu? Então, Flamengo, agora tem o Ceará, se ganhar, Ceará... Ou se perder, empatar, não tem mais chance né, de perder. Quer dizer, perder vai ficar mais complicado, né? Se empatar vai ficar mais complicado também, né? E é isso. Então, tomara que o Flamengo assuma a liderança do campeonato. E tomara que o Flamengo faça um bom jogo, né? Que amanhã já tem o Vélez pela Copa Libertadores. E é isso. Olha, quero que você se inscreva no canal... Deixe o seu like, ativa a not notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, muito importante, tá bom? Valeu, fui!